Oi, o blog de Escalada Hoje vai fazer a avaliação do prato e do copo dobrável da marca Guepardo. Esse prato e copo dobrável da marca Guepardo são muito indicados para você que necessita fazer um camping, fazer um treco, até mesmo uma expedição em que você necessita o um mínimo de peso e o um máximo de espaço dentro da sua mochila, pois, ele, pois eles são dobráveis e extremamente leves. final da avaliação do copo e prato de plástico da marca Guepardo. Ambos os produtos saíram-se muito bem durante a avaliação, ocupa pouco espaço na mochila, são bastante leves. Para você ver a avaliação completa dos dois produtos, leia o post no blog de escalada, blogadeescalada.com.